Caramba, o Zoão foi de mundão, mano. O Zoão tá me desafiando, velho. <risos> Meus meninos chegou aí, ó. Meus bitboos aí, ó. Isso aí é tudo menino meu, mano. Acho que o Zado ter flashado. Não, trolei. Se ele parar meu B é sacanagem. Ai, deixa eu parar meu B não, mano. Por favor, velho. <risos> Ah, Zonzinho meus pitbulls tá aqui, mano Meus meninos, João Meus meninos tá aqui comigo, pô Zon esqueceu dos pitbulls, mano Ué, cadê? Ah, tá no ração ainda, né? Vamos lá, hein, galera, desafio pro canalzinho aí Ah, Marquinhos, como é que farma de cards? né? Toda vez que eu vou farmar de cartas eu morro pra jungle Claro, né, o meu usado. Você não sabe nem caitar jungle, né? Igual eu aqui, tal do batata caita jungle, mano, dá os um auto-ataques certinho Que você vai lançar para mim a de Ó, mano Desafio do canal aqui vai ser farmar jungle inteira de cartos sem potar, mano. Eu não vou potar. Eu vou usar a pote só no rio ou quando eu for gankar, tá ligado? Pra mostrar pra vocês que pote no cartos é inútil. Ó, não tô potando. Na galinha eu me curo muito, mano, porque nas galinhas aqui é muito mob que você consegue dar dano. Com isso você se cura muito por causa do item da dia, tá ligado? Olha o tempo de jogo. Lembrando que eu startei sem list também, né, mano? Vai pegando a visão, vai pegando, rapaziada. Faço esse aronguejo e de votop, hein, mano? Acho que é meu plano, rapaziada, é meu plano, hein? Segue o plano e é isso. Repara que eu fiquei full life no clear, né? Sem um pote, ó. Acertou a bilunguinha nele, nós mata, mano. Ai, nice. uh, se tivesse em flash, tá morto flash Muito bom tirar o flash do cara assim, mano Agora ele tá fudido, por quê? A wave tá frisada do cled Ele pode achar que eu vou top a qualquer momento, tá ligado? Olha, ele apareceu aqui no cantinho, mano Ai, eu não consegui parar o B, mano Eu ia parar o B e ir lá matar ele Eu não consegui, velho Ai, trolei, rapaziada Eu precisava dessa aqui ó, pra eu ter um recal melhor Que obrigado pelos seus beats, né? Vamos nessa, né, campeão? Vamos nessa Que? Quem é que falou lá, minha galera? Quem que falou flash pro Prime lá, minha família? Quem que tinha falado? Quem que falou lá, galera, o flash pro Prime? Ai, ai, pelo menos o Atrox tá fudido, velho. O Atrox tá fudido agora nesse top aqui. não volta pro jogo tão cedo, mano. Eu não queria ser esse cara aí de jeito nenhum. Matar esse cara era é nosso, mano. Nossa, esse Atrox é todo troll, mano. Ele fica posicionado igual um tanso na lane, mano. É claro que você vai morrer igual um idiota, mano. Pô, o cara fica igual um idiota na lane, mano. Esse é a troca que você tá pedindo pra morrer, galera. Mas tudo bem também que o que tá fazendo esse cara morrer é o controle de visão, mano. Pô, o controle de wave, tá ligado? Ele fica muito exposto. Ele tá se fudendo muito por conta disso, hein? Pô, queria ajuda pra fazer isso aqui, mano. Ainda tem jungle pra roubar, velho. Ah, Cled, não faz isso não, meu, meu corajoso. Pegou, Kledão? Fala que você pegou. E voltou o flash dele, hein? Caralho, esse Cled jogando, mano. Ele tentou fazer algo inteligente ali, mas foi bem burro. Mano, esse cara aqui vai me arregaçar, velho. Uh! Vai pra base, Flavinho! Ever know. Uh! Galera, é só bolinha. É good, good. Caralho, as bolinhas tá em dia, hein, mano. A Atrox é poderoso quando ele reseta, né, mano? Cê é louco, é poderoso, mano. E flash foi esse do Cledão, mano? Ele tentou dar predict ali no, no flash ou dash do Atrox, tá ligado? Só que aí foi um predict meio bobo, né? Mas foi um nice try, vai, convenhamos. Eu vou só morrer, não vou nem flashar, mano. Nem, nem, nem, nem vou flashar, só aceita a morte mesmo, mano. Aceita a morte, que é suave, que isso foi TP do. Nossa, o Kled também TPou. Meu Deus, isso aqui vai dar uma loucura, mano. Uma bagunça, mas das boas, mano. Uma bagunça boa. Eu, eu espero, pelo menos, né? Tá, deu das piores. Foi das piores bagunças. Das piores possíveis, velho. Pô, tinha andado bom demais, mano. Pensa o Clé de Tepa top, pega as barricadas top, tá ligado? Ele levava até a torre. E enquanto isso eu peguei o dragão gostosinho e meti o pé Não meti o pé não, né, que eu morri Mas, nossa, deu ruim Misericórdia Vou até pegar essa wave inteira aqui pra mim só pra comemorar Só pra comemorar que deu ruim aquela hora eu vou pegar a wave toda aqui rapidinho Agora nós vamos usar alto Arauto Top e o cledão Que eu preciso continuar deixando ele forte, hein, mano O Cled aqui ele é um pouco da minha win condition Então o mínimo que eu posso fazer É dar esse pouquinho de XP pra ele não ficar atrás, tá ligado? Eu não quero sabotar meu jogador, né? Ai meu Deus, deixa eu pegar o Speed aqui, meu menino Bora, bora, bora, galera ah, mano, vai deixar o cara sair vivo aqui, véi. Nossa, isso aqui vai dar muito ruim, velho. Meu Deus. Ou o Kled faz isso que ele fez, né, mano? Foi muito bom, véi. Se ele matar ali atrás, tem que matar pra valer, pai. Você tem que matar, velho. Se vira. Boa! Sair vivo já não tem como. boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. boa, boa. Esse que eu vou dar um jeito de levar o C Paizinho, vamos ver se eu mato Toma, tá, morri, mas pegamos o shutdown. Ah, nem fudendo que o cara teve esse reflexo Pra não tomar a primeira bolinha Olha, eu errei todas até agora Isso aqui tudo é meu E, ó eu batei, o cara, eu batei o cara só no E, mano Foi literalmente no E, você uma bolinha e o E Bora, bora, bora, você aqui é de desespero, mano Mas tem que estar tá tendo a chegar Entra, entra, entra, entra, família. Entra, senão não vai dar tempo de eu chegar. Boa. Dá 100-0? Ai, não deu pra dar 100-0. A Leona vai de vez Só sai vivo aí, meu príncipe. Só sai vivo aí, meu magnífico. Ai, o Kled entrou muito cedo. Ai, vou ter que flashar. Bora, Kaisa. Baixa nos caras. Vem, Caíssa, Vem, Caíssa Voltar, tá, só pra tirar um dano deles Aliás, foi ruim voltar tá? Pelo menos peguei colheita, tá, vai Nossa, mano, quase, velho eu... Mano, se eu tô instacadiana e quando ela lutou O 5 ali, mano, ia dar tão bom, velho Se a KS tivesse uma ult pra acompanhar também Espera que o Draco vai ser deles Isso não foi o worth não, mano Eles podem tá lá, hein, mano uhum. Tô sem flash pra roubar isso aqui Mas eu não... Não, não, o TP foi esse, velho Muito cedo, velho Ai, que ult foi essa da Leona, mano. O cara tá de fato tiltado, velho. Do nosso, mano. Tudo nosso nessa porra. Mano, o Zool mata nós, porque ele não vira na gente. Come on! Uhul! <risos> <risos> Celebration gap! Yeah. Come on! Nossa, Scavenge jogando LOL, mano Ah, eu não tenho um zone, eu só apertando os zones igual um idiota, eu nem tenho. Nossa, Scavenge jogou bem, né, é possível Come mão. Mata esse aí de cima mesmo, galera, mata quem dá, mano Mano, eu acho que eles morrem nisso aqui ainda, mano Não tem ideia pra matar uma troca Se matar o Scavenge, isso, garoto Dá esse nessa porra aí, vai Isso, meu glorioso Ganhamos, mano Ganhamos Joguei bem pra desgrama nessa luta final aqui, mano Sendo ousado, botando a cara Sem medo de ser feliz, mano Nossa, Clete, acho que você foi muito ousado aí, meu, meu ousado Ah, se aquele guerreiro morrer ali vai dar uma caca Nice, você deu muito dano, pelo menos A gente tinha que lutar isso, o Atrox tá longe, mano A gente luta isso, papo reto, velho Aí, ó, só vai Caramba, não errei o dano, hein, mano, que desleal, mano Caralho, isso foi muito desleal, mano, eu dei muito dano <risos> didi, didi, dale É, galera Quem confiou na vitória desse jogo? Papo reto, mano O jogo tava paia, mano, só eu tinha recurso Era só eu, saco O meu time todo tiltado, dando FF, tá ligado? Dale Mais 50 zonas Ah, uh! errei Jogão, galera, jogão Perdemos nenhum até agora, hein, mano